Buscar uma carreira estável e promissora sem fazer uma faculdade parece distante para você? Sabia que é possível se tornar um comissário de bordo e em apenas quatro meses de curso estar qualificado para embarcar nessa profissão? Conheça a Escola de Aviação Aerocurso, a primeira escola online do Brasil credenciada pela ANAC. Para mais informações sobre como ser um comissário de bordo, aperte o botão Saiba Mais e eu te vejo do outro lado.